que a arte é um instrumento restaurador das nossas vidas e um instrumento de comunicação muito potente. Né? Porque a gente percebe a restauração das vidas de nossas companheiras e a sensibilização de outras companheiras através da arte. Então... É, já que a gente está começando a gente está falando de artifismo né é, a gente o Fórum de Rural de Pernambuco é uma organização que é que é, que compõe cinco agrupamentos né agrupamentos territoriais nós somos grandes né aí a gente tem deixa eu falar na ordem a gente tem a região metropolitana é, o Sertão do Pajeú é, Mata Sul é, Sertão do Araripe e Agreste. Grécia. Falei tudo? Valeu. Então, somos cinco regiões. Óbvio que essas regiões estão juntas a nível estadual, mas cada um também tem sua ação a nível territorial e, assim, elas, a, a, cada militante em seu território também faz as suas estratégias de ativismo e de incidência local, né? com suas linguagens. É, aí eu vou começar o nosso encontro com uma música que foi construída no encontrão bem famoso que teve lá em Caruaru, onde o Fórum de Mulheres de Pernambuco fez é, as músicas que a gente canta aí até hoje. <risos> é, a gente precisa é, criar mais, mas a gente. Aí eu vou chamar as batuqueiras para ajudar aqui a cantar a tocar. É essa musiquinha que eu botei aqui do outro lado, que ninguém sabe. Mas essa música que eu vou colocar, minha gente, é só nossa. Nossa do Fórum de Mulheres de Pernambuco, criada pelas mulheres, dentro de uma ação ativista de diálogo e política para fazer incidência. Então, é, eu como sou uma mulher... Pernambucana, que vem do Rio de Janeiro, eu andei muito orgulho de estar nesse fórum, porque era um fórum que eu já admirava quando eu não era daqui. Olá. Pernambuco, ele é muito conversado e a gente tem uma prática histórica com nosso a, né? a gente já esteve na rua com tambores, a gente já esteve na rua com as loucas de pedra e plaz, a gente já esteve na rua fazendo incidência é, com faixas, com cartazes, então, é... A gente sempre está lidando com estratégias de comunicação que a gente consiga fazer diálogo com a sociedade. E tem se mostrado uma estratégia muito assertiva ao passo que a gente consegue comunicar para as nossas e para a mídia e assim como para os poderes que a gente quer fazer incidência por busca de políticas públicas. Porque nós fazemos arte numa concepção de que os nossos corpos estão trabalhando para buscar os nossos direitos é, pela democracia, contra o feminicídio, a violência doméstica, contra o racismo. E a gente coloca esses corpos, mesmo é, não se entendendo artista, e descobre-se artista para fazer uma ação política artivista. Então, eu estou dizendo isso, que isso foi a minha experiência, né? A primeira experiência artivista que eu tive na minha vida foi na Cúpula dos Povos, na Rio mais 20, que as loucas de Pedras Lá disseram ''Você vai ser uma pantera irada?'' Eu falei ''Eu? Vai, já é!'' Aí, vai eu, pela Cúpula dos Povos, fantasiadas, de cabeça aos pés, de cortar as giradas, de que ensaiar, texto, aquelas coisas todas, já me sentia atriz. Então, a partir daí, eu comecei a ressignificar também a luta para mim. E acredito que muitas mulheres, quando nos veem, elas também percebem que existe outra maneira que a gente também pode fazer ativismo. Uma maneira que, de certa forma, Muitas vezes consegue restaurar as nossas vidas. Eu vendo ali a companheira Raquel, né, na força do, da dança dela, aí eu, eu só pensei assim, nossa, como a arte tem um, um poder de restauração, sabe? De dar um sentido né, da nossa luta e da nossa vida. Então, aí eu estou mostrando algumas expressões que o Fórum de Mulheres Pernambuco tem do seu artivismo. Nós temos esse bloco, Flor de mandacaru, do Pai né? Então, que sai. É, como que faz aqui? todo o papel? Que sai do um carnaval, aí o bloco Tem as faixas. Sempre Que ouvi... é uma música, né? Que é daqui, que eu não conheço não. Que eu ainda tô novinha aqui, gente. É, sempre ouvi dizer. Que mulher sempre obedecer. É. Que uma mulher não se deixe com uma flor. É, isso aí. E várias faixas de luta contra a violência contra as mulheres. Isso no plano carnaval, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou passar agora é, para nossa, nossas companheiras. Aí esse aqui é de, esse daqui é do Centro do Pajero, tá? Aqui é o bloco do Sertão Pupageú, isso também já é bem antigo, tá, minha gente? E como tem bloco no Sertão Pupageú, também temos a, a, aqui no Recife também, lá no, em Passarinho. eu sou gorda, mas eu... Sou eu eu, gorda, eu, mas eu pulo. Eu sou gorda, mas eu pulo. A gente tem bloco também na, em outros territórios que, que também fazem a incidência política em pleno carnaval que é uma coisa muito legal, que eu acho. Aqui, eu, eu botei essa foto, não é só porque eu estou aparecendo, não, mas que é com Mas, veja, essa foto, ela traz, diversas, é, ela traz diversos elementos para gente. Porque essa live foi realizada é, num ano de, de pandemia, que a gente nem podia entrar, fazer nada, só ficar em casa. Aí... As, as, as guerreiras lá de Agreste inventar que elas são boas de comunicação, né aí fizeram uma live com debate e artística. né Aí eu boto isso, porque aí, para vocês verem, por exemplo, ali tem a companheira que está gravando, tem a companheira que está fazendo o debate, tem as duas que estão mediando. Teve momentos também que foram artistas cantando, então, assim, foi um instrumento que foi utilizado e ainda é utilizado com muita força pelo Fórum de Pernambuco para fazer incidência A política, política. Aí, eu como sou puxa-saco delas, vou botar aqui mais uma vez. E também, essa live foi live da visibilidade lésbica, tá? Essa foi, aquela foi do 2021, agora é 2022. 2022 já foi uma live também, mas aí as companheiras todas... É Sim, mas não foi gravado, transmitido? Foi, foi transmitido. É. Então, foi transmitido. Foi Híbrido? híbrido. híbrido. híbrido. Ah, híbrido. Foi híbrido. Foi híbrido. Aí teve as companheiras Thalita, nossa companheira cantando, teve várias atrações, teve dança, teve festa e teve luta, né? que esse foi o objetivo da live. Então, eu, eu, eu, me, eu, eu fico muito feliz com essa experiência do agrécio, porque eu sou uma mulher lésbica e eu acho importante a gente estar tá colocando as nossas pautas. E é um agrupamento que toca essa pauta dentro do Fórum de Mulheres de Pernambuco com muita força. Né? Sabe? Então, vamos lá. Aí estão tá nossas companheiras Poetisa, né Maef, Maef e, e nossa companheira daqui. Aí aqui eu já trago é, a zona da Mata Sul. Essa daqui são as loucas da Mata Sul, as louquinhas da Mata Sul, que fazem incidência política na mesma, na mesma estratégia de fazer performance com, com, com um tema... É, com um tema específico Geralmente é com violência contra as mulheres Que isso daí parece que Cada dia que passa a gente, Se a gente deixar de lutar contra a violência Contra as mulheres, eu acho que as mulheres Voltam para dentro da cozinha E não saem nunca mais Então a gente precisa estar sempre na rua Por essa pauta E as louquinhas davam muito forte isso Para as ruas Aí, aqui E, ó É meio ruim, mas tá, vai dar certo Aqui já é região metropolitana. A gente fez um grafite, ainda na época da pandemia, por luta por justiça por Miguel, que é uma luta de enfrentamento racista. Todo mundo sabe o que aconteceu com né? o Mirtes durante a pandemia. Aí, aí, aqui, a Mirtes, a mãe dela, os muros pintados, essa daqui já é recente. Foi, foi uma incidência que a gente fez aqui na RMR é, na articulação Recife de Luta, que, que o Fórum de Mulheres Pendaldupo, é faz parte. E essa incidência se chamou do causa-lama, né? Porque era um o um mote da, da, da, da esse, do, do, da, do protesto do dia. Foi articulação, Recife de Luta. A frente é ampla pela renda básica e o fórum de mulheres de Pernambuco. Aí mostram nossas companheiras se pintaram de lama. E de lama, a gente fez, uma, a gente fez um estação lá na frente da casa do, do, do governador. Ó, adivinha quem é essa daqui, ó? A naba mostrada toda de lama, de, de maiô, na frente da casa do governador gente não satisfeita só com elas sujas de lama, a gente ó, jogou. jogou a lama na frente da casa do governador e olha segurança, eu fiquei satisfeita, porque essa segurança aqui ficou com a perna toda suja, essa foi uma das, a gente também tem os cartazes que a gente sempre traz, né daqui foi no 8 de março, a gente tem os lambs, que a gente vai ter um momento só para falar de lambs e a gente né? Eu, esse daqui eu coloquei Porque foi um momento muito feliz E legal que a gente teve Foi quando a gente juntou a batucada Do Fórum de Mulheres Pernambuco Com a batucada da Marcha de Mundial de Mulheres Para a Marcha do, da Consciência Negra De 20 de novembro né? Mais 8 de março Batucada, essa daqui é 2017 Essa daqui também é 2018 E esse ano, nossa batucada Sempre firme e forte nas lutas né? Gritando vem para a rua Sem temer, sem, sem vacilar Vem para a luta Sem temer, sem vacilar e, Então eu, eu penso E deixo para vocês como organizações e ativistas, de quanto é importante a gente fazer o ativismo e a arte, mas para a gente não perder o horizonte do nosso objetivo político, que é, é acabar com o racismo, com o machismo e com capitalismo. Vamos embora, que esperar não é